Facebook Ads para Mini Chat. Se você quer aprender a fazer anúncios no Facebook Ads ou Meta Ads, não sei qual ser é o seu nome dele amanhã, mas por enquanto é Facebook Ads, eu vou te ensinar como fazer anúncios para mensagens aí para o teu robô de vendas vender para você, tá? Que você pode ver que tô pagando R$ reais o custo da conversa, tive uma compra, tive 3 visualizações na página de destino, ganhei 97, gastei R$ reais, né? Tive 16 cliques. Você pode ver que eu tive outras campanhas melhores, né? Que tipo aqui eu investi mais, eu investi 210 e voltou só 97. Aqui eu investi 102, voltou 194 e a ó, 146 voltou 764 reais. E para cada campanha a gente vai ter um resultado diferente. Por isso que você vai ver aqui, ó, conjuntos de anúncios diferentes. Para cada conjunto de anúncios você vai ver resultados diferentes, mesmo sendo exatamente o mesmo público É o que a gente chama de fatia de mercado É como se você tivesse diversas pessoas de 20 a 30 anos E dessas pessoas de 20 a 30 anos, somente aquele grupo ali da esquerda comprasse de você Então vamos criar o nosso anúncio tudo que você vai fazer é o que clicar aqui em criar eu tô dentro do business Facebook tá se você não tem essa área aqui ó para você entrar é business.facebook.com barra manager ou só business.facebook ele vai abrir uma tela dessa aqui para você ó para você selecionar a sua conta de anúncios e você entrar tá se você estiver vendo pelo celular obviamente você tá vendo aquele turbinar publicação mas a gente normalmente não faz dessa forma aí a gente usa esse painel aqui que ele é bem mais profissional para você fazer clica aqui em criar anúncio você não vai poder usar conversões infelizmente para direct do Instagram não funciona só vai ter que usar a opção mensagens tá vai clicar aqui em continuar Campanha dá um like aqui, não esqueça de dar um like nesse vídeo, tá? E aqui você vai ter o seu conjunto de anúncios Ah, o que, que tem aqui para baixo? Aqui tem a opção de CBO, vou complicar um pouco as coisas para você Quando você otimiza essa opção, a tua campanha ela vai ter o objetivo de trazer mensagem Mas tá vendo que a gente tem um conjunto de anúncios aqui Lembra que eu te falei que a gente vai ter dois tipos de conjuntos de anúncio? Quanto mais conjuntos de anúncio você tiver, mais chances você tem de encontrar um público que vai comprar mais de você. E quando você ativa essa opção, você fala pro Facebook que você quer que ele encontre qual que é o conjunto de anúncio que vai vender mais para você. Se você colocar R$ 30 reais aqui, cada conjunto seu, se você tiver três conjuntos, vai entregar a 10 reais Já vou te mostrar como funciona isso, tá bom? Vou deixar inclusive ativada essa opção aqui. Você pode deixar desativado se você quiser e o orçamento vai ficar aqui pode parecer confuso mas não é tá tô te explicando realmente o avançado e o básico junto eu acho tá porque tem gente aqui que sabe mais que você talvez você vai ter aqui ó, o WhatsApp que é uma uma, uma forma de você incluir para mensagem mas você não vai usar você vai usar somente direct do Instagram não use Messenger por quê? O Messenger, apesar de ter um custo baixo de mensagem Você vende muito mais pelo Instagram Porque o Instagram ele já é uma página A pessoa vê fotos, vê aqueles destaques, vê a sua bio E fica muito mais fácil para você criar credibilidade dessa forma Vai marcar a opção de Instagram E vai responder lá pelo robô de Instagram, tá bom? Tem um vídeo no canal ensinando Aqui dentro de público-alvo, você vai colocar o público-alvo Que mais define o seu tipo de produto Você sempre vai colocar ele aberto, tá? O que, que a gente fala aberto? Homens ou mulheres e tal idade Você só vai selecionar o gênero e a idade E vai deixar, obviamente, no Brasil Não vai deixar tão aberto assim, tá? Tenta colocar uma faixa etária de no máximo 20 anos porque o hábito de custo de compra de uma pessoa de 20 é totalmente diferente de uma pessoa de 40 então o seu produto nunca vai agradar todo mundo tenta deixar aí de acordo com o que você acha interessante no meu caso eu sempre deixo de 25 a 35 que é um momento de grande mudança na vida das pessoas tá você pode colocar homens ou mulheres e colocar aqui ainda outros interesses que você queira tá em posicionamentos manuais você vai selecionar ó, também. Tá, já está aqui, ó. Feed do Instagram e explorar do Instagram. Você pode até tirar Stories e Reels. Caso você não queira aparecer nos Stories e Reels. Mas eu recomendo que você deixe Stories e Reels. E aqui em Anúncio, você vai criar o seu anúncio. Anúncio 1. A gente pode importar uma imagem ou um vídeo. Eu já tenho alguns vídeos aqui. Vou colocar esse aqui. E ele vai aparecer aqui, ó o teu videozinho e um texto me manda uma mensagem agora o teu objetivo é fazer as pessoas entrarem em contato com você simplesmente coloca me manda uma mensagem agora entre em contato comigo é o que você precisa que aquela pessoa faça para entrar em contato contigo tá o que você vai fazer agora que tá o segredo ó. modelo de mensagem você vai vir aqui ó em usar existente ou criar novo no caso eu já tenho usar existente ó conversar com gabriel ou como funciona esse conversar com Gabriel e esse como funciona são as palavras gatilho que eu comentei no meu vídeo de automação se você não viu vou deixar no final desse vídeo para você ver que é aquele de como fazer o robô responder as suas perguntas você tem que ter uma palavra gatilho no caso é conversar com Gabriel e como funciona aí eu respondo uma série de coisas tá você vai clicar aqui em editar, por exemplo, e você pode escrever o que você quiser Quero comprar pão, quero comprar sair, quero uma pizza, quero o seu Instagram, quero o seu WhatsApp Quero uma, fazer uma proposta, quero trocar uma ideia contigo, quero saber o valor desse imóvel Tudo que você quiser, você vai deixar aqui e vai ligar com o teu robô de venda, beleza? Vou clicar em sair aqui Depois que o seu anúncio, ele está pronto, você vai colocar os seus eventos, né? Eu deixei aqui... Junto com o meu Pixel já está instalado e tá? tal. Essa aula eu não vou ficar explicando para você como instalar o Pixel. Porque dependendo de cada plataforma é de um jeito. É só você colocar como instalar o Pixel na Hotmart. Como instalar o Pixel na Eduz, como colocar no meu site e tudo mais. Quando o teu anúncio estiver pronto, o teu conjunto estiver pronto, você simplesmente vai clicar nesses três, nessas três opções aqui, ó. E vai clicar duplicar rapidamente. E vai colocar a opção 2 aqui, ó. Tá vendo? Aqui ó, duplicar rapidamente novamente. Tá vendo que agora você tem três conjuntos de anúncio trabalhando para o mesmo fatia de público, para o mesmo nicho, com pessoas de 25 a 35 anos, mas quando você fizer teu anúncio é como se tivesse três pessoas lá na feira gritando o seu produto em pontos diferentes. Para aquele mesmo tipo de pessoa E por isso que muita gente erra Em fazer somente um conjunto de anúncio E achar que aquele anúncio vai vender Às vezes você faz uma campanha, um conjunto e não vende Aí você faz aquela mesma campanha, igualzinha Duplica e pronto Vende pra caraca Você fala, cara, por que? A gente chama isso de cluster tá É o último nome técnico que eu vou inventar aqui para você Mas é só isso que você precisa fazer Clicou aqui em publicar E já vai estar tá pronto Lembra que a gente ativou a opção aqui de CBO que é a otimização a nível de campanha? Vou colocar 30 reais aqui, só para você entender como fica: ó, vai ficar um, uma campanha, campanha de dar um like, 3 não, é, não é de dar like é de mensagem, dar like é para você dar um like no vídeo, tá? E aqui você tem o grupo de anúncio: 1, você pode editar o nome para ficar mais fácil é saber qual que é o que está vendendo, né? Ó, salvar com o masculino: um, 1, 2, 3 aí se você for falando do Pedro Sobral quiser colocar assim ó subido para você saber que é subido você deixa escrito subido personaliza do jeito que você quiser tá bom faz a forma que você achar interessante tinha que anúncio vai estar tá aquele mesmo anúncio entregando para fatia de público diferente só clicar em publicar e pronto e a gente vai se ver nesse vídeo aqui ó nessas duas opções ou usar o robô no, no Instagram ou usar o robô no WhatsApp você vai usar dessas duas formas é, tem dois vídeos no meu canal, é só você fazer anúncio do jeito que eu ensinei aqui Usando as palavras gatilho e o, o automação vai responder pra você, beleza? Tamo junto e é isso aí